Bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 23 – O Espiritualismo e a Guerra Muitas pessoas nada sabiam do espiritualismo até que, com a guerra de 1914, o anjo da morte entrou subitamente nos lares. Tal fato levou os adversários do movimento a afirmarem que a sublevação mundial era a causa preponderante do atual interesse pelas pesquisas psíquicas. Foram mais além esses adversários inescrupulosos. Disseram que tanto o autor quanto o Sir Oliver Lodge, seu distinto amigo, defendem o assunto porque ambos perderam o filho na guerra, sendo a tristeza daí advinda responsável pela redução de sua capacidade crítica, pois creem em coisas que, em situação normal, não acreditariam. O autor refutou muitas vezes essa grosseira mentira, declarando que suas investigações se iniciaram bem antes, em 1886. Sir Oliver Lodge, por sua vez, diz o seguinte. Não se deve supor que meu ponto de vista tenha mudado apreciavelmente depois da guerra, tendo em vista as experiências pessoais relatadas nas páginas seguintes. Minhas conclusões formaram-se gradualmente ao longo dos anos, embora, sem dúvida, tenham sido baseadas em experiências da mesma natureza, vividas por outras pessoas. As experiências que tive em virtude do referido acontecimento mundial, contudo, fortaleceram-me, compelindo-me a testemunhar. Tratava-se agora de experiência pessoal, não mais precisava valer-me do testemunho alheio. Enquanto dependemos, ainda que indiretamente, de provas ligadas ao sofrimento que a morte causou a outrem, somos reticentes e cautelosos, e, por vezes, silenciamos. A reprodução de alguns fatos só por especial permissão pode dar-se, e, mesmo assim, esta permissão nem sempre está ligada a casos importantes. Assim, minhas deduções de hoje são as mesmas de ontem. A única diferença é que agora os fatos me pertencem. Conquanto o verdadeiro fato de que eram milhões os adeptos do espiritualismo antes da guerra, esta doutrina sem dúvida não era bem compreendida pelo mundo, que dificilmente lhe reconhecia a existência. A guerra mudou a situação. Os desenlaces ocorridos em quase todas as famílias, despertaram súbito e concentrado interesse na vida após a morte. As pessoas não perguntavam apenas, morre o homem para viver de novo? Tinham um ânsia de saber se lhes era possível entrar em comunicação com os seres amados que haviam perdido. Procuravam o toque da mão que desaparecera e o som da voz que não mais ouviam. Não só milhares de pessoas investigavam diretamente, mas, como ocorreu no início do movimento, os que haviam partido tomavam com frequência a iniciativa do intercâmbio. Os jornais não conseguiam resistir à investida da opinião pública, sendo dada muita publicidade, então, às histórias de soldados que retornavam, bem como, de modo geral, à questão da vida depois da morte. Neste capítulo, daremos apenas ligeira notícia das diferentes formas de manifestação do mundo espiritual durante as várias fases da guerra. Além de o próprio conflito ter sido predito inúmeras vezes, soldados mortos mostravam-se em seus antigos lares, advertiam seus camaradas de luta do perigo e deixavam suas imagens em chapas fotográficas. Viam-se, nos campos de batalha, figuras solitárias e hostes legendárias, não pertencentes a este mundo. Sentia-se mesmo, de tempos em tempos, em todo o cenário da guerra, a forte atmosfera da presença e da atividade do mundo espiritual. Se fosse permitido ao autor dar seu testemunho pessoal, ele diria o seguinte... Embora a morte do filho não tivesse influído em sua opinião, o fato de ver o mundo em conturbação e tristeza, ansiando por socorro e conhecimento, atingiu sua mente, levando-o a compreender que esses estudos psíquicos, aos quais se dedicava tanto tempo, tinham imensa importância prática, não podendo ser considerados mero passatempo intelectual ou fascinante busca de novas pesquisas. Ele encontrou em sua própria casa a prova da presença dos mortos e o alívio que lhe forneceram as mensagens póstumas fez com que percebesse o grande conforto que teria o mundo torturado se pudesse compartilhar do conhecimento que lhe bafejava o espírito. Em virtude de tal percepção, o autor e sua esposa, desde o início de 1916, dedicaram-se intensamente ao espiritualismo, por meio de conferências em muitos países e de viagens realizadas à Austrália, Nova Zelândia, América e Canadá, em missões de instrução. Na verdade, pode-se dizer que a história do movimento espiritualista obedece ao mesmo impulso que compeliu o autor a abraçar a causa com todas as forças do coração. Seu trabalho pode ser considerado bem pequeno dentro do contexto histórico, mas sua lembrança num capítulo que trata da guerra parece apropriada, pois foi a atmosfera de guerra que o provocou e desenvolveu. A profecia é uma faculdade espiritual. Toda a prova clara de sua existência revela dotes psíquicos que ultrapassam nosso habitual conhecimento. No caso da guerra, muitos poderiam, naturalmente, por meios normais e o uso da própria razão, prever que o estado do mundo se tinha tornado tão instável por causa do militarismo que o equilíbrio não seria mantido. Mas algumas profecias parecem ser tão distintas e minuciosas que vão além da simples razão e previsão das coisas. O anúncio de uma grande catástrofe mundial atingindo a Inglaterra é referido, em linhas gerais, numa comunicação recebida pelo Grupo Oxley, em Manchester, e publicada em 1885. Após o período de duas vezes sete anos, a contar-se da data que lhes foi indicada, as investidas contra a nação britânica obterão sucesso. Depois dessa época, terrível conflito será deflagrado... Grande luta ocorrerá com um imenso derramamento de sangue e, segundo a maneira humana de expressar-se, haverá quedas de reis, perdas de poderes, enorme tumulto e perturbação e ainda maior distúrbio entre as massas pela posse das riquezas. Falo conforme a possibilidade humana de compreensão. A pergunta mais importante é... Perder-se-á para sempre a Grã-Bretanha? Observamos não só as profecias de muitos representantes do mundo, mas também suas atitudes em relação ao outro plano, vendo mais claramente do que muitos na Terra o admitiriam, o seguinte. Entre tais representantes, aos que mais amam o ouro do que o princípio que este simboliza. A menos que o grande poder, isto é, a grande força operadora da qual lhes falei, intervenha ante a crise que se anuncia e, com serena dignidade, se sobreponha e institua a paz, a profecia de alguns de que a Inglaterra fundará para sempre nas profundezas será cumprida. Assim como os princípios reguladores do Estado devem submergir por algum tempo a fim de erguer-se de novo, também a nação descerá a uma grande profundidade por certo período, porque ela está imersa no amor do que é falso e ainda não adquiriu a inteligência, que, como poderosa alavanca, deverá levantá-la para sua própria dignidade. Irá mergulhar a Inglaterra como um homem em processo de afogamento que afunda pela terceira e última vez e perder-se para sempre? Outrora protegida pelo Todo-Poderoso, assim deverá continuar. Mão pondosa, estender-se-á para salvá-la, retirando-a dos vagalhões do individualismo que a ameaçam tragar. Com energia irreprimível, Diz aquela grande força. Uma vez Inglaterra, para sempre Inglaterra. Mas não da mesma forma. Ela descerá bem baixo para que possa subir mais alto ainda. Falarei mais tarde sobre o como, o porquê e o tratamento que será aplicado para trazer-lhe a salvação e a serenidade. Por agora devo dizer que, para salvar-se, a Inglaterra deve perder seu mais puro sangue. Sobre as minúcias da famosa profecia de Emerson Hell em 1868, a respeito da Guerra de 1879 e sua profecia menos direta da de 1914, devem os leitores consultar o livro do professor Richer, Trinta Anos de Pesquisas Psíquicas, Páginas 387 a 389. A parte essencial desta última profecia é expressa nos seguintes termos. Esperem agora, esperem, os anos passam. É uma grande guerra. Quanto derramamento de sangue! Deus, quanto sangue! Ó oh, França, ó oh, minha pátria, tu estás salva, estás no reino. Essa profecia, feita em 1868, só foi registrada pelo Dr. Tardieu em abril de 1914. O autor já se referiu à profecia anunciada em Sydney, Austrália, pela bem conhecida médium Sra. Foster Turner, mas vale a pena repeti-la. Em reunião realizada num domingo de fevereiro de 1914, no Little Theatre, Castle Rag Street, Diante de aproximadamente mil pessoas, a referida médium em estado de transe transmitiu pela palavra, mediante a suposta influência do Sr. W. T. Steed, a seguinte mensagem, conforme notas tomadas na ocasião. Ainda que não haja rumores no momento de próxima Guerra Europeia, quero adverti-los de que, antes do término deste ano de 1914, a Europa será inundada de sangue. A Grã-Bretanha, nossa amada nação, será arrastada à guerra mais horrenda que o mundo já conheceu. A Alemanha será a grande antagonista e atrairá algumas nações para seu lado. A Áustria se aproximará da ruína. Cairão reis e reinos. Milhões de vidas preciosas serão sacrificadas mas a Grã-Bretanha finalmente sairá vitoriosa. A data do final da Grande Guerra foi data corretamente em O Soldado Dolden, de autoria do Major W. Tudor Poole, que chama sua obra de Um singelo registro das experiências pós-mortem de um soldado morto em campo de batalha. Neste livro, primeiramente publicado em Londres no ano de 1917, Encontramos, na página 99, a seguinte comunicação. Mensageiro, na Europa haverá três grandes federações de Estados. Essas federações virão naturalmente sem derramamento de sangue, mas antes haverá a luta de Armagedon. WTP, quanto tempo isso levará? Mensageiro, não sou um ser de muita elevação, Assim, não me foram revelados por menores desses notáveis acontecimentos. Até onde me é permitido saber, a paz será restabelecida durante 1919 e as federações mundiais surgirão nos sete anos seguintes. Embora a guerra propriamente dita deva terminar em 1918, muitos anos passarão antes que a estabilidade e a paz se tornem efetivas e permanentes. Na lista das profecias, a da famosa médium de transe Sra. Piper, de Boston, Estados Unidos, ocupa lugar de destaque, apesar de ser considerado um tanto vaga por alguns. Ocorreu em 1898, numa sessão com o Dr. Richard Hodgson, eminente membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra e da América. Jamais desde os dias de Melquisedeque, o mundo terráqueo foi tão suscetível à influência espiritual. Tal fato será percebido no próximo século para espanto da mente humana. Farei outra afirmação que certamente também será confirmada. Antes de ficar patente a possibilidade das comunicações espirituais, terrível guerra assolará a diferentes partes do mundo. Esse acontecimento será precedido por comunicações bem claras. O mundo inteiro deve ser limpo e purificado antes que o homem mortal possa vislumbrar, pela visão espiritual, seus amigos deste lado. E este será justamente o caminho que o levará ao estado de perfeição. Amigo, pense carinhosamente sobre isso. O Sr. J. G. Pennington nos proceedings da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, refere-se minuciosamente às predições de guerra encontradas em várias mensagens recebidas por escrita automática, particularmente pela senhora Alfred Littleton. Diz ele, em resumo, Tais mensagens prediziam a guerra de um modo geral. Muitas pessoas, de igual forma, faziam previsões a esse respeito, Cerca de meia dúzia dessas mensagens, entre 9 e 21 de julho de 1914, afirmavam que a guerra estava vista, assim também uma anterior recebida por Sir Cecil Spring-Rice. Essas comunicações declaravam que a guerra traria grande desenvolvimento para as relações internacionais e as condições sociais. De igual modo, dezenas de milhares de cidadãos comuns em todo o Império Britânico acreditavam ou esperavam que a Grande Guerra fosse uma guerra para acabar com as guerras. Mas este último paralelo, entre as predições contidas nas mensagens e as crenças e aspirações que, de modo intenso e estranho, se manifestavam por toda parte quando irrompeu a guerra, é, em verdade, um paralelo superficial, pois, ao passo que a onda de idealismo que varreu todo o império surgia logo no início da guerra, ou, melhor, se sincronizava com ela, muitos anos antes de agosto de 1914, os escritos espirituais já combinavam repetidamente predições utópicas com predições de guerra. E isso se dava de tal maneira que a realização das predições utópicas dependiam da confirmação das predições de guerra. Não vejo, assim, paralelo algum nisso. Escritores, soldados, diplomatas e políticos que nos advertiam a respeito da proximidade da guerra, pregando seus horrores e perigos, não afirmaram de modo algum que os trágicos acontecimentos que previam eram como as dores do parto de um mundo mais feliz. Da mesma forma, os propagadores da Conferência de Haia e de outras medidas com que pretendiam atenuar as rivalidades internacionais não declararam que a guerra mundial precederia a realização de seus desejos. Ao contrário, eram unânimes em prever ou recear a aproximação do caos. Somente as comunicações espirituais, até onde me é dado saber, falaram de esperança para o mundo, não obstante a guerra que se aproximava, saudando a aproximação do caos como o prelúdio de um novo cosmo. Tais predições de guerra não podem ser separadas das de acontecimentos utópicos. As mensagens não dizem, haverá uma guerra, ponto, e, começando de novo, haverá uma utopia. Elas afirmam claramente que a utopia será resultante da guerra. Não se pode dizer, contudo, que essas duas partes integrantes da mesma profecia devessem permanecer ou cair juntas, porque as predições de guerra se realizaram. A confirmação ou o malogro das predições de utopia, porém, terá influência sobre a melhor compreensão da fonte das predições de guerra. Se as predições utópicas forem traduzidas em fatos, como consequência da guerra, será muito difícil atribuí-las à presciência humana comum. Surgirá, então, forte controvérsia sobre a aceitação do conteúdo das mensagens e sobre o fato de serem os desencarnados os autores das predições utópicas. Entretanto, se estas forem consideradas um trabalho dos desencarnados, as de guerra, que estão intimamente ligadas a elas, de certo também o serão. Há muitas outras profecias mais ou menos bem-sucedidas. Sua leitura atenta, porém, levará o estudioso a perceber, não sem surpresa, que as informações a respeito de datas são as mais imprecisas nas comunicações dos Espíritos. Muito frequentemente, quando os fatos estão corretos, as datas lamentavelmente não estão. A mais exata de todas as profecias relativas à guerra parece ter sido a de Sophie, uma jovem grega que, hipnotizada pelo doutor Antoniu, de Atenas, expressou-a oralmente em estado de transe. O fato ocorreu no dia 6 de junho de 1914. Ela não apenas previu a Grande Guerra e as partes litigantes, como forneceu diversos pormenores relativos ao evento. A inicial neutralidade da Itália, sua posterior aliança com a Tríplice Entente, a ação da Grécia, a batalha final no Vale do Vardar, e assim por diante. A despeito de ter ela cometido alguns erros, estes tendem apenas a demonstrar a insegurança das posições fatalistas e a larga margem que sempre existe para o exercício da força e da vontade humanas. Há inúmeros testemunhos de fatos atribuídos à intervenção dos espíritos durante a guerra. O capitão W. E. Newcomb... Relatou-o o seguinte. Era setembro de 1916, quando o segundo Suffolks deixou luz e foi para o setor norte de Albert. Acompanhei-o e, durante o período em que estive nas trincheiras da linha de frente desse setor, eu, juntamente com outros, presenciei uma das mais significativas ocorrências da guerra. Entre o fim de outubro e 5 de novembro, Estávamos guardando esse ponto das trincheiras com tropas muito reduzidas. Em 1 de novembro, os alemães promoveram forte ofensiva, empregando o máximo de seus esforços para romper nossa barreira. O ataque começou na minha ausência quando eu havia descido as linhas de reserva. Retornei rapidamente para minha companhia, chegando ainda a tempo de ajudar meus companheiros a fazer o inimigo retroceder, sem que conquistasse um palmo sequer de nossas trincheiras. O assalto foi intenso e curto. Colocamos-nos, pois, em observação à espera de novo o ataque. Não tivemos de aguardar muito tempo, pois logo vimos os alemães atravessando a terra de ninguém em ondas maciças. Entretanto, antes de atingirem nossa cerca de arame, a alva figura espiritual de soldado ergueu-se de uma cratera ou do chão, aproximadamente a cem jardas à nossa esquerda, justo em frente à cerca, entre a primeira linha de alemães e nós. Em seguida, o espectro caminhou lentamente mais ou menos mil jardas ao longo de nossas linhas. Sua silhueta sugeria-me a de antigo oficial de antes da guerra, pois parecia usar jaqueta e cap de campanha. Olhou primeiramente para os alemães que se aproximavam. Depois virou a cabeça e começou a andar vagarosamente pelo setor que defendíamos. A artilharia havia dado resposta ao nosso sinal de S.O.S. Balas e granadas assobiavam pela terra de ninguém mas nenhuma delas conseguia impedir o caminhar do espectro. Ele marchava com passos firmes da nossa esquerda até a extrema direita do setor e então virava inteiramente a face direita em nossa direção. Parecia olhar nossas trincheiras de alto abaixo e cada clarão que subia mais lhe destacava a presença. Após nos inspecionar rapidamente, voltou-se de modo brusco para a direita, indo incontinente para as trincheiras alemãs. Os alemães espalharam-se recuando e não mais foram vistos naquela noite. A primeira ideia que os homens tiveram foi a de que se tratava dos anjos-demons. Depois, alguém achou a figura semelhante a Lord Kitchener. Outros disseram que seu rosto, ao voltar-se para nossa direção, fez recordar Lord Roberts. Sei apenas que o fato me causou imenso choque e por algum tempo não se falou de outra coisa na companhia. A aparição pode ser testemunhada pelos sargentos e soldados de minha sessão. No mesmo artigo do Persons Magazine, narra-se a história do Sr. William M. Spate, que havia perdido em Ypres no mês de dezembro de 1915, um irmão oficial, que era também seu melhor amigo. Na mesma noite do acontecimento, viu-o entrar em seu refúgio. Na noite seguinte, o Sr. Spate convidou outro oficial a vir ao referido abrigo, a fim de que pudesse confirmar o fato, caso a aparição retornasse. O oficial morto surgiu mais uma vez e após indicar um lugar no chão do recinto, desapareceu. Um buraco foi aberto nesse local, descobrindo-se à profundidade de três pés, estreito túnel cavado pelos alemães, com minas e detonadores programados para explodir treze horas mais tarde. A descoberta dessas minas poupou inúmeras vidas. A senhora E. A. A. Kenock, conhecidíssima clarividente de Londres, Descreve como, numa reunião espiritualista, alguns soldados falecidos adotaram um novo e convincente método de identificação. Esses soldados, segundo ela, avançavam em fila indiana pelo corredor, guiados por um tenente. Cada um deles carregava no peito o que parecia ser uma grande placa em que estava escrito o seu nome e o lugar em que vivera na terra. A Sra. Kenock foi capaz de ler os nomes e as descrições de tal modo que todos os comunicantes puderam ser identificados por várias pessoas presentes. O curioso era que, ao ser reconhecido, o espírito desaparecia, abrindo passagem para o seguinte da fila. A título de exemplo de outras histórias da mesma natureza, podemos citar o caso descrito como Telepatia da Língua de Frente. No dia 4 de novembro de 1914, a senhora Fussey, de Wimbledon, cujo filho, Tab servia na França no nono regimento de lanceiros, estava em sua casa sentada quando sentiu no braço a dor aguda de um ferimento. Pulou da cadeira, exclamou, — Como arde? — esfregando o lugar. O marido examinou-lhe o braço, mas nada encontrou de errado. A senhora Fussey continuou a sentir dor e disse, "Tebe feriu-se no braço, bem o sei.'' Na segunda-feira, chegou uma carta do suboficial Fussey, na qual este dizia ter recebido um tiro no braço, achando-se naquele momento no hospital. Esse caso coincide com as experiências de muitas pessoas que, em virtude de desconhecida lei de afinidade, sentem sensações penosas na mesma ocasião em que amigos e até estranhos sofrem, em lugares distantes, algum tipo de acidente. Em muitos casos, soldados mortos têm se manifestado por meio da fotografia psíquica. Um dos exemplos mais notáveis ocorreu em Londres no dia 11 de novembro de 1922, dia do armistício, quando a médium Sra. Dean, em presença da senhorita Estelle Steed, tirou uma fotografia da multidão em Whitehall, nas proximidades do cenotáfio. O fato ocorreu por ocasião dos dois minutos de silêncio. Na referida fotografia, vê-se grande círculo de luz, no meio do qual aparecem duas ou três dúzias de cabeças, muitas de soldados, que foram reconhecidos. Tais fotografias reapareceram nos anos seguintes e... A despeito dos inconsequentes e maliciosos ataques a médium e a seu trabalho, aqueles que tiveram oportunidade de examiná-las têm certeza de seu caráter supranormal. São centenas de casos típicos. Eis mais um deles descrito pelo Sr. R.S. Hipwood, 174, Cleveland Road, Sunderland. Perdemos nosso único filho na França em 27 de agosto de 1918. Sendo eu bom fotógrafo amador, senti a curiosidade a respeito das fotografias tiradas no círculo Cruy. Levamos conosco uma chapa e eu mesmo coloquei no caixilho, nela escrevendo o meu nome. Fiz duas exposições, obtendo uma fotografia reconhecida até por meu neto de 9 anos, o qual disse quem era o extra, sem que ninguém lhe tivesse fornecido qualquer tipo de informação. Por conhecer bem fotografia, posso garantir a autenticidade da foto em todos os pormenores. A fotografia que lhes envio é um retrato meu da senhora Hipwood, com o extra de meu filho, R.W. Hipwood, 13 Regimento Welsh, morto na França, no grande avanço de agosto de 1918. Apresentamos aos amigos de Crewe nossa ilimitada confiança no trabalho que desenvolvem. Entre os inúmeros casos de retorno de soldados mortos, o seguinte se destaca porque as minúcias foram recebidas por duas fontes diversas. É narrado por W. T. Waters, de Tunbridge Wells o qual afirma ser apenas um novato no estudo do espiritualismo. Em julho último, tive uma sessão com o Sr. J. J. Vango, no decorrer da qual o guia falou subitamente que a meu lado, de pé, estava um jovem soldado, muito ansioso para que eu levasse uma mensagem sua à mãe e irmã, que moravam na cidade. Disse ao guia que não sabia quem era. O rapaz, contudo, não se afastava, levando-me a crer que meus próprios amigos mortos estavam cedendo a vez para que ele falasse. Prometi, então, esforçar-me para satisfazê-lhe o desejo. Pela descrição minuciosa que fez, em seguida, reconheci nele de imediato o filho de um conhecido de minha família. Disse-me certas coisas que me convenceram tratar-se dele mesmo e não de outro. Logo após, transmitiu uma mensagem de conforto e segurança para mãe e irmã. Seu pai tinha morrido quando ele era ainda bebê. As quais, durante dois anos, estiveram incertas de seu destino, pois fora considerado desaparecido. Narrou que se ferira gravemente, fora capturado pelos alemães em uma retirada e morrera cerca de uma semana depois. Implorou-me dissesse a mãe e irmã queridas que ele estava frequentemente com elas e que o único obstáculo à própria felicidade era o fato de ver a mãe passando por grande tristeza sem que ele pudesse manifestar sua presença junto dela. Procurei cumprir minha promessa, mas, sabendo que seus familiares eram adeptos da igreja e muito provavelmente receberiam a notícia com ceticismo, Fiquei pensando em como levar-lhes o recado, sem que imaginassem que tudo não passava de delírio meu, provocado pela perda que também sofrera. Busquei aproximar-me de sua tia, mas as minhas palavras apenas respondeu. Não pode ser. Então resolvi esperar por uma oportunidade, a fim de falar diretamente à mãe do rapaz. Antes de se me apresentar em para tal, uma jovem desta cidade, que havia perdido a mãe dois anos antes, ouvindo de minha filha que eu investigava esse tipo de assunto, veio visitar-me, ocasião em que lhe emprestei alguns livros meus. Um destes, Rupert vive, deixou-a particularmente chocada. Teve a oportunidade de marcar uma sessão com a senhorita MacReady, por meio de quem recebeu prova suficiente para tornar-se crente convicta. Nessa sessão, compareceu o mesmo jovem soldado. Repetiu-lhe o relato que me fizera, acrescentando o seu nome, Charlie. Rogou-lhe, em seguida, transmitisse a mensagem à mãe e à irmã, a mesma que eu deixara de entregar. Estava tão ansioso que, ao terminar a sessão, retornou para implorar-lhe que não deixasse de ajudá-lo. Note-se que esses fatos se passaram em diferentes datas, julho e setembro, e a mesma mensagem foi dada por médiuns diferentes a diferentes pessoas. E ainda há quem diga que isso tudo é mito e que os médiuns simplesmente leem nossos pensamentos. Quando minha amiga me contou sua experiência, imediatamente pedi-lhe que fosse comigo à casa da mãe do soldado. Tenho a satisfação de declarar que essa dupla mensagem convenceu a ambas, mãe... E filha, e que a tia do rapaz está quase convencida da verdade, se é que o não está completamente. Sir William Barrett registra esta convincente comunicação recebida em Dublin, mediante uso da Ouija Board, pela senhora Travers Smith, filha do falecido professor Edward Dolden. Sua amiga, a senhorita C., presente na ocasião, era filha de um médico. Sir William chama este fato de. O CASO DO ALVINETE DE GRAVATA DE PÉROLA A senhorita C. tinha um primo oficial de nosso exército na França, morto há um mês em campo de batalha, fato este de seu conhecimento. Certo dia, o nome de seu primo foi inesperadamente soletrado por meio da ouija, o que a levou a fazer a seguinte pergunta. Sabe quem sou eu? Seu nome, então, veio como resposta. Em seguida, foi dada a seguinte mensagem. Diga, à mamãe, que dê meu alfinete de gravata de pérola à moça com quem estava para me casar. Quero que ela fique com ele. Quando se quis saber o nome e o endereço da moça, estes foram fornecidos. O nome veio completo com o sobrenome, sendo este último muito pouco comum e completamente desconhecido das duas participantes da reunião. O endereço de Londres era fictício, ou captado incorretamente, pois a carta enviada para o local indicado foi devolvida, o que fez-se considerar fictícia toda a mensagem. Seis meses depois, entretanto, descobriu-se que o oficial, pouco antes de ir para a frente de batalha, tinha ficado noivo justamente da moça cujo nome fora dado na sessão. Entretanto, não o dissera a pessoa alguma, nem a prima nem a família na Irlanda conheciam o fato. Ninguém sequer ouvira falar de seu nome até o momento em que o Ministério da Guerra enviou os objetos pessoais do morto, ocasião em que souberam que ele havia posto a moça no testamento como parente mais próximo, sendo o prenome e o sobrenome desta os mesmos que foram fornecidos pela Ouija. Igualmente surpreendente o fato de ter sido encontrado entre seus pertences o alfinete de pérola. As referidas senhoras enviaram-me documento assinado, confirmando a exatidão da narrativa. A mensagem foi registrada na própria ocasião e não escrita posteriormente, de memória, após ter sido confirmada. Não se pode explicar o fato pela memória subliminal, telepatia entre vivos ou por conluio. A prova de que houve mesmo uma mensagem telepática do oficial morto é inequívoca. Descreve o reverendo G. Owen a volta de George Leif, um de seus colegas de classe de estudo da Bíblia, em Oxford, Warrington, o qual se alistou a RAF e morreu na Grande Guerra. Algumas semanas depois de sua morte, a mãe limpava a lareira da sala de estar, ajoelhada diante da grelha, quando sentiu um impulso para virar-se e olhar na direção da porta que se abria para a entrada. Assim fazendo, viu o filho em roupa de trabalho, exatamente como voltava para casa à noite, quando vivo. Tirou o casaco e pendurou-o na porta, segundo o velho hábito. Em seguida, tornou-se para ela, fez-lhe um aceno de cabeça, sorriu e foi para a cozinha, onde tinha o hábito de lavar-se antes do jantar. Era tudo muito natural, como durante sua vida. Sabia que o filho morto ali estava para mostrar-lhe que continuava vivo no mundo dos espíritos. Tinha uma vida natural e estava bem, contente, feliz. Sorria irradiando amor, como querendo dizer-lhe que seu coração ainda estava em casa com os velhos. Ela é pessoa sensata, circunstância que afasta qualquer possível dúvida sobre seu relato. Aliás, desde a morte, seu filho tem sido visto na igreja de Oxford, que costumava frequentar, e em outros lugares. Há muitos exemplos de visões de soldados coincidentes com sua morte. No livro Sonhos e Visões da Guerra, de Rosa Stewart, é narrado o seguinte caso. Tocante história me foi contada por uma senhora de Bournemouth, seu marido, que era sargento em Divons, foi para a França em 25 de julho de 1915. Recebia dele cartas regulares, nas quais se mostrava sempre feliz e otimista, de tal modo que passou a estar tranquila em relação ao esposo, sentindo que, se algum perigo o ameaçasse, certamente se salvaria. Na noite de 25 de setembro de 1915, cerca de 10 horas, achava-se em seu quarto, sentada na cama, conversando com a moça que morava com ela. A luz estava acesa e nenhuma das duas pensava em dormir, tão entretidas se encontravam em falar sobre os fatos do dia e da guerra. Subitamente, fez-se silêncio. A esposa interrompera de modo brusco o que dizia, passando a fitar o espaço. Ali estava diante dela, de pé, fardado, seu marido. Manteve-se durante dois ou três minutos, impressionada com o ar de tristeza de seus olhos. Então, levantando-se rapidamente, encaminhou-se para o esposo, mas, ao chegar ao local onde deveria encontrá-lo, a visão desapareceu. Embora houvesse recebido naquela manhã, uma carta sua dizendo que estava bem e a salvo, teve a certeza de que a visão era de mau augúrio. Tinha razão. Pouco depois, uma carta do Ministério da Guerra comunicava-lhe a morte do marido, em 25 de setembro de 1915, na Batalha de Laos, na da mesma data, portanto, que o vira ao lado de sua cama. Há um gênero de visões da Grande Guerra que apresenta aspecto místico mais profundo. Trata-se dos chamados Anjos de Mons. O Sr. Arthur Mackin, conhecido jornalista londrino, escreveu uma história narrando a intervenção dos arqueiros ingleses do campo de Agincourt na terrível retirada de Mons. Confessou mais tarde, entretanto, que havia inventado o incidente. Mas aqui, como em tantas outras ocasiões... A verdade provou que a ficção era um fato, ou, pelo menos, que fatos com as mesmas características eram relatados por testemunhas fidedignas. O Sr. Harold Bagby publicou um opúsculo intitulado Ao Lado dos Anjos, em que apresenta muitas provas desse fenômeno, o que foi seguido pelo Sr. Ralph Shirley, editor da Occult Review de Londres, com Os Anjos Guerreiros de Mons, reforçando o testemunho do Sr. Bagby. Em resposta ao Sr. Mackin, certo oficial britânico relata no London Evening News de 14 de setembro de 1915 que lutava em Le Cateau, no dia 26 de agosto de 1914 e que sua divisão daí se retirou marchando durante a noite de 26 e o dia 27. E continua. Na noite de 27, Galopava ao longo da coluna com dois outros oficiais. Falávamos todo o tempo, fazendo o possível para não dormirmos em cima de nossos cavalos. Enquanto cavalgávamos, vi, atravessando os campos que ladeavam a estrada, grande grupo de cavaleiros, como se fosse um esquadrão de cavalaria, mantendo-se em linha conosco. A noite não estava muito escura e pude percebê-los nitidamente. Nada disse a princípio sobre o assunto, mas observei-os por vinte minutos, aproximadamente. Os outros dois oficiais tinham parado de falar. Finalmente, um deles perguntou-me se havia visto alguma coisa nos campos. Disse-lhe, então, o que vira. O terceiro oficial também confessou ter observado os mesmos cavaleiros durante os últimos vinte minutos. Tão convencidos estávamos de tratar-se de reais cavaleiros que, na primeira parada para descanso, um dos oficiais acompanhado de uma patrulha de reconhecimento foi ao local da visão, mas não encontrou pessoa alguma. A noite tornara-se então mais escura e nada mais percebemos. O mesmo fenômeno foi visto por muitos homens de nossas fileiras. Naturalmente, estávamos cansadíssimos e sobrecarregados, mas é extraordinário que tantas pessoas vissem a mesma coisa. Eu mesmo estou absolutamente convencido de que esses cavaleiros não são fruto de minha imaginação, pois que os vi realmente. Não tento explicar o mistério, apenas relato o fato. A prova parece convincente, embora se possa admitir que, em virtude do esforço e da tensão da grande retirada, os homens não estivessem nas melhores condições mentais para avaliá-la. Por outro lado, não se pode esquecer que é, nos momentos de grandes dificuldades, que as forças psíquicas se tornam geralmente mais ativas. Ensinamento profundo que deflui da guerra mundial é o de que a guerra neste mundo não é senão um dos ângulos das batalhas invisíveis, travadas em planos mais altos, na luta entre os poderes do bem e do mal. O Sr. A. S. Sinet, eminente teosofista já falecido, aborda essa questão no artigo intitulado Transcendentes Aspectos da Guerra. Não vamos entrar nesse assunto, salvo para dizer que há muitas fontes de provas indicando que o Sr. Sinet fala de coisas fundamentadas nos fatos. Considerável número de livros e maior ainda de manuscritos registram as supostas experiências dos que morreram na guerra. Tais experiências, na verdade, não diferem daquelas por que passam os mortos em geral. Apenas se tornam mais dramáticas em razão do momento histórico da ocorrência. O mais importante desses livros é Raymond. Sir Oliver Lodge é cientista famoso e tão profundo pensador que sua confissão franca e corajosa causou grande impacto popular. Ultimamente, o livro foi publicado em forma condensada e possivelmente será, por muitos anos, um clássico no assunto. Outros do mesmo gênero coincidentes nos aspectos principais são, por exemplo, o caso de Lester Coltman, o livro de Claude, Rupert Vive, o granadeiro Rolf e o soldado Dowding. Em todos estão retratadas as características de vida do além. Este assunto será comentado em capítulo posterior. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.